Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucard. O Natal é uma época que desejamos paz, saúde àqueles que amamos e reforçamos a importância dos valores da família, do amor e companheirismo. Mas quem não gosta também de receber um belo presente, não é verdade? O canal Retro Challenge, em parceria com a Quirks Game Studio, sorteará neste Natal o game Horizon Chase Turbo para jogar na plataforma em que você escolher. Para participar é simples, basta se inscrever no canal, seguir o Retro Challenge em suas redes sociais, curtir a página no Facebook do Game Horizon Chase Turbo e compartilhar a postagem da promoção em uma de suas redes sociais. Depois de seguir esses passos, será necessário preencher rapidamente o formulário cujo link está na descrição do vídeo e nossa aba Comunidade. As inscrições se encerrarão no dia 23 de dezembro às 17 horas e o sorteio será feito nesse mesmo dia em uma live do Game no canal que se iniciará às 19 horas e 15 minutos. Preparados? Não deixe de participar, só assim você terá a chance de jogar esse incrível game inteiramente de graça em um presente de natal simplesmente inesquecível. Bora lá?